Plaquete. Bom dia, estamos aqui de São Miguel, com a nossa entrevistada de hoje, seu nome é? Marta Espírito Santo Marta, bom dia. É, de qual instituição que você é? Do Instituto Alana Alana, e o que você... me conta um pouco do seu trabalho então, lá é, no Jardim Pantanal, a gente tá, faz um trabalho com... Eu estou fazendo um trabalho no eixo da saúde e bem-estar. Então, a ideia está... É, eu ajudo a coordenar o trabalho de saúde que acontece lá e bem-estar. E eu estou tô, é, tô bastante dentro dessa coisa da alimentação, de poder trazer uma alimentação melhor, fazer uma ponte com os orgânicos da Zona Leste, que, que possam estar tá chegando também no, no Alana. Uhum e vocês utilizam audiovisual no trabalho de vocês, filmando, divulgando o trabalho em internet, talvez? Sim, é, tem alguns trabalhos, algumas oficinas que com a, as crianças da comunidade que eles usam, é, seja para fazer documentários da comunidade, para registrar algumas realidades dessa comunidade, mas a gente usa sim. E o que você achou da palestra de hoje? Acha que vão dar bons frutos? Vai interferir no trabalho de vocês lá? Você acha? Eu acho que sempre, dá, é sempre é bom quando você pode reunir pessoas em pró de um assunto como qualidade de vida que é tão importante. Eu acho que sempre é positivo e que podem dar bons frutos e, a, e ajudar as pessoas a pensarem novos caminhos para essa qualidade de vida. Tá ok. Obrigado. E ficamos por aqui na TV em recuperação. Amém. Quer deixar um, algum recado, uma última palavra, uma mensagem? Bom, eu espero que todo mundo possa, cada dia mais, ter uma qualidade de vida melhor em todos os sentidos. É isso. Ok, obrigado. Obrigada. Quarta. <risos> Obrigada, gente. Muito obrigado, hein?